sou melhor que ninguém, na vida nós vale o que tem Eu vou seguir na luta, mantendo a minha conduta Sem desmerecer ninguém, faça o bem não importa quem Lá de cima Deus abençoar, faz a sua vida melhorar Humildade eu sempre vou plantar, seja aqui ou em qualquer lugar Respeitar os moradores, que é a essência do lugar Vivendo tranquilo pra me sustentar, a vida ensina a nunca errar Criando coragem pra me superar, matando um leão pra vitória chegar Clima de guerra, clima de guerrilha, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro Quem tá de fora só conhece o samba, mas nós aqui dentro vivemos o pesadelo O governo querendo lutar mas nós não cali desrealidade para a família tão passando fome o sistema só quer ver nós pelas graça. Eu vou gritar. Se teve esse papel, se aguentaria um segundo aqui no meu lugar Roubamos a cena, derrubamos falso, o Zé Povinho se calou Agora sustenta a bronca que eu já sustentei todos os anos que passou